para mais um vídeo estamos aqui no float escape e hoje pessoal estamos aqui com a camila camila camila meu deus no meio do nada parece um bote do jogo aqui na minha cara vamos dançar aqui vamos dançar hi guys hi guys oi galera oi galera Hoje estamos no Fludescape, deixa eu correr, é Fludescape. Ai, ai, tá, é, faça isso mesmo, tá, eu tô rindo, mas é pra vocês fazerem isso mesmo. Mas então, pessoal, bora, Sim, bora pra Priscila. Embora, embora, embora, embora, embora, embora. Beleza, ela tipo é muito pessoal. Como tiver alguma coisa livre aqui, a gente avisa vocês. Então, pe pessoal, aqui hoje, já... estamos no hard já que ele já é pokei. É brincadeira, eu, só... eu acabei de ganhar 12 de cores. Gente, mola. só para falar minha semana, uma parte com bola, tá? Porque eu sou fui... Ai, a é minha primeira vez com bola aqui. No fim, escape. <risos> Coitada dela fez ela morrer. Tá. Meu Deus. Tá, agora foi ela que <risos> Ui! Quase. Quase, quase, quase. Eu morri, povo. Morri. Morri também. Eu encostei nela. Eu tipo, fiz assim e ela caiu. Tá. Noob Meu no Deus Tá pessoal como começar outra P Pera aí heart Eu não vou parar sem até não conseguir o heart Tá Então pessoal Então né Então pessoal então né Tá? Mas então pessoal Vai ter dois No final vamos usar dois códigos De Robux Tá Cada um dá um Robux Tá então, simbora embora aqui, porque aqui, todo mundo está escapando. Vamos embora. Tá, povo. Então, aqui, quebec é uma coisa pra escapar. Eu tenho 12 vitórias ainda, gente. Eu não acredito que tá, eu quero. Tô aqui, eu estou fazendo minha vida. Pera aqui, aqui. Não isso, porque se não, não vou não escapar. Tá. Aqui, ó. Boa, Meu Deus da minha vida assim morrer <risos> gente eu não sei jogar espera amiga toda hora vai ficar aparecendo morri porque eu sou ruim mesmo concorda <risos> ah não eu perdi minha amiga esqueci minha amiga Gente, coitada da minha amiga Esqueci ela Ai, gente, eu amei esse jogo Tipo, você não quer não quer mais a mola Você, tipo, sai do jogo e entra aqui Ela não tá mais no seu inventário que você consegue? Depois, peraí De velocidade Food, não Shake Shake Shake Peraí, eu comprei. Não, não. Eu queria deixar a menina pulando na minha cabeça, mas... Infelizmente não deu certo. Ai, gente, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. corre, corre. Gente, gente, gente, gente. gente. aí. Eu... Ah, não. Espin, espina. O que eu faço agora? Ai, não. Ativem ali. Que eu não posso morrer, gente. Eu tô ganhando. Ai, ai Minha perna ficou na minha cara Deixe, deixe Tá, comprei Gente, eu comprei Eu comprei Eu comprei Tá, eita uh. Que isso uh. Tá deu, né? Tá, tem que carregar agora. Uh, então, pessoal, como tiver livre aqui, a gente tiver na partida, a gente volta. Aqui, ó. Vai! Hey, Rei! Hard Hard! Hey. Rei! Tá tem que ter com a mola na mão, que não vai, né? Pô! Pera! Aqui! Tá, pessoal, então já estamos aqui no Rei! Hey, Rei! Hey. Eu falo Rei! Hey, tá? Mas é hey, Rei! Hard! Rei! Hey. É isso lá, eu não vou com as palavras em meio. Meu eu da vida doida. Meu Deus, que que Ai, preciso carregar meu speed, gente. Meu speed já não tá carregado. Socorro, oh, gente. Eu vou chorar. Tá, uh, tá os caras ativaram ali. E agora, gente? Não. É que eu não ficaram lá, no Deus. Tá, peraí. Ali, ali, ali, ali, ali. Aqui. Pronto, gente. Eu tô viva. Tô viva. Tô viva. O povo só esperando a porta. Ah, que legal. Que legal. Deixa eu te pedir pra lá. Tá aqui. Tá aqui, gente. só Tá, embora Tá, gente A gente tem que ser rápido, tá gente, A gente Tem que ser rápido E agora, agora, agora, agora Vem cá Meu deus, meu deus, corre Meu deus Tá, tá deu de falar meu deus, eu acho né? Tá, bora simbora, Sim. com... Tá, espero que não tenha um botão ali Tá, eu vou ativar o que de lá aqui, isso daqui Ah, a ah não não dá não ui ui Ai, meu deus não, olha pra cá Tá tá vindo aqui ela tá vindo aqui gente, se eu fizer eu o de espírito que eu tenho que usar, né? que espírito é que deve ser usado, meu deus que eu quero ver a minha amiga, ela só morre tipo, é a vida dela <risos> aí aí toda vez que ela vem numa partida come a um ai eu vou era ela eu, espírito, eu, eu gosto muito dessa coisa eu gosto lá sei lá, sei lá mas, não assim assim não assim não assim não é não não é não é assim não, não. Aqui, ó, Coitada, minha amiga, gente. Mas então, pessoal, a gente acabou de jogar ali. Meio que eu dei uma morrida. Morrida, bem, bem de leve, tá? Mas então, pessoal, bora pro site, tá? O. Oh, peraí, aqui. O nome do site é RBX. RBX. RBX Storm. Oh, onde que é mesmo? Era em Start. Não, peraí pera é pra clicar onde mesmo? Ah, tá. Start earn aqui, pode ser, tanto faz aqui. Seu username do Roblox, seu nome do Roblox, espera aí. Minha amiga tá falando sozinha. Ela... <risos> tá. Ai, ai, eu buga essas letras, tá. E tem o pessoal aqui, ó. Vocês colocam seu nick, nome, username do Roblox. Então, pessoal, aqui, ó. Eu tenho 8 Robux Porque eu fiz um, umas ofertinhas, né Mas então aqui é em Promocode uh, Primeiro código Pessoal, peraí code é Bem 10 Clean promo Promocode Yeah Tá, yeah, yeah, yeah, yeah Mas então pessoal, bora pro próximo Site, antes Depois eu resgato os dois, né não, mas então, pessoal, aqui, ó O próximo é o É o claim Robux Já abriu no Promocode, pessoal, mas É tipo assim, né? aqui, ó. é aqui, assim, ó Vou fazer o começo com vocês, mas já Apareceu o promocode pra mim Esse daqui, ó Enter o Roblox Urgent Name Aqui, pessoal Ai, eu pensei que isso aqui Era meu Robux Fiquei chocada I hate Robux eu tenho cinco robux, mas então vou para o primeiro com o promo code o primeiro que eu promo code é stay E o sucesso, pessoal, é rápido que tem... Eu vou fazer esse vídeo bem rápido porque, tipo, agora vamos tentar resgatar. Meu Deus, onde que resgata? Gente, eu ia tô, Gente, eu tô indo na pressa porque, tipo, é, vai expirar os códigos, tá? Então, Reden... Uh, vai logo chuco o meu Deus. Pera, Reden... Uhum sim, sim, sim. Clique at uh, uh, Tipo, eu sons, né? Eu penso. Oi, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Aqui, carregou, ok. Ok. Uh, vamos dar um F5 aqui, me diz que, diz que, diz que foi. Zero books. Uh, eu tenho 26, 33 e 39, pessoal. Agora vamos aqui no RBX Storm. Aqui a gente vai em Utilan. Uh, Carregando. Clay 9 Robux. É, vai logo. Aqui eu tenho que entrar no grupo. Pera, deixa eu só sair desse aqui. Né? Sabe? Aquelas coisas. Aqui. Então, entrar no grupo. Agora é. I join it group. Yes. Aham. Uh meu -huh. Robux. Consegui os robux. Agora vamos dar um F5 aqui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai viu? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Se eu conseguir mais dois, é. Se eu conseguir mais dois, pessoal, eu consigo comprar o um pompom. É que eu quero muito. Porque <risos> eu quero tudo que coisa. Mas então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, então, se vocês querem mais código de jogo, de Robux, código de Robux, um monte de coisa, vocês deixem aí nos comentários. Então, pessoal, mas antes de tudo, pra quem quiser participar do Encontenho, hein, venham aqui no meu, no meu grupo, tá? Aqui, ó, no meu grupo, aqui, ó, esses são as pessoas que estão dentro, viu? Que comentaram. Aqui, ó. Aqui, ó, afiliados... Não, peraí. Aliados, não. Tem um monte de membro aqui. Tem quantos membros? Membros? 41 pessoas que entraram no meu grupo. E também, pessoal, me siga no meu usuário do Roblox. Beleza, ajuda, mananica, virtuado. Sansa, falou!